Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal GCMário comigo, João Francisco. E galera, estou aqui ó, na minha cozinha. Que eu quero mostrar pra vocês uns potinhos aqui que a minha esposa comprou. Eu gostei demais desse potinho bonito. E esses potinhos a gente já viu ele na, na televisão, passando em novela, alguma coisa assim. E ela comprou aqui. E eu quero estar tá mostrando aqui a, essa curiosidade pra vocês. Tá? Ela não tá aqui, eu tô fazendo o vídeo sozinho. Né? Ela vai retar comigo, que, ela, que eu não tô esperando ela pra me fazer o vídeo. Então vamos lá, vou mostrar enquanto ela não chega, galera. Vou fazer uma surpresa aqui pra ela, fazendo esse vídeo aqui, mostrando os potinhos dela. Aí, galera, ó, ela já colocou no nosso no armário aqui, ó. E esse armário foi aquele que a gente tem um vídeo fazendo, tá? Vou ver se eu deixo um card aqui em cima, para vocês que quiserem conferir a gente fazendo esse armarinho aqui, ó. Ó como ficou bonito agora, ó. Nós temos também o vídeo é, desse forno aqui, o forno elétrico da Muley. Praticamente a gente faz vídeo de tudo. Quem acompanha o nosso canal aí sabe que a gente faz vídeo de tudo que a gente compra, que a gente faz aqui em casa. E os potinhos, galera, são esses aqui, ó. Ó pra vocês verem, ó. Chique, né? Nós já vimos esses potinhos na novela, passando na televisão aí. E ela viu no, na internet, gostou demais. Aí ela foi na rua aqui, na nossa cidade, na lojinha aqui na nossa cidade, e comprou, ela não esperou, né, fazer mostrando na caixa Ela já colocou aqui com as dentro, ó Esse aqui é com farinha Gostei demais, galera, ó, Esse aqui, é. ela colocou o pote de café Aqui o de feijão ó, Que é os pote de grãos. E tem esses grandões aqui atrás, ó, Deixa eu puxar Aqui pra mostrar pra vocês direito, ó Esses grandões aqui, ó Ela colocou açúcar, ó Muito bonito, chique, ó e ela colocou arroz nesse outro grandão aqui, ó São tudo do mesmo tamanho, são três do mesmo tamanho E nesse aqui, ó que legal que ficou, galera Olha que legal, ó Macarrão, ó Com o macarrão inteirinho E eles são super bem fechados, tá? Essas tampinhas aqui, ó eu não solta, eu tô pegando ela E ela tem uma aba aqui pra cima, ó Que serve até como medidor Você pode até, tipo assim, quer ver? Deixa eu tirar aqui, galera mostrar para você aqui ó você tira aqui ó essa parte aqui ó serve até para pegar alguma coisa aqui ó encher ó serve até com medidor ó, ó como ele é para cima aqui ó assim não fecha tá desse jeito aqui não fecha só fecha assim ó. e ele é bem lacrado ó. não entra formiga não entra mousse não entra nada e ela comprou também esse suportezinho aqui ó eu acho que é suporte ó que legal galera ela ficou com medo de escorregar e colocou um plástico aqui, ó. Mas ele não escorrega, não. Que ele já é projetado para esse aqui mesmo. Aí aqui embaixo, ó. Aqui, que legal, ó. Deu para colocar os copos, a xícara aqui pendurada, ó. Deixe os comentários aí, galera. Se vocês gostou o lugarzinho aqui pode colocar tanto o, o papel aqui. Também pode colocar aquele, o plástico, o sulfilme. E ó, tem mais espaço aqui, ó. Para colocar mais copo. Achei muito interessante. E eu falei com ela assim, meu bem, eu vou fazer o um vídeo. Aí ela pegou e já colocou as coisas aqui no lugar. Aí ela não tá aqui em casa, né? E eu tinha que gravar o vídeo, ela tá demorando. Eu resolvi a fazer e mostrar pra vocês. Deixa os comentários aí, galera. Deixa like, come, é, se inscreva no canal se não for inscrito. Vê, comente aí se vocês gostou do nosso potinho aqui, ó. Olha o joguinho bonito, ó. E tá aí, ó. Enfeitou mais ainda o nosso armário Que a gente mesmo que fez aí E tá aí Eu posso falar Os preços, tá? Se você quiser preço é, Deixa nos comentários aqui que a gente responde é, Valor Que pro, pelo menos nós compramos aqui na loja mesmo, tá? É, não foi pela internet Apesar que A maioria das coisas que a gente mostra aqui em casa É comprada em site Comprada na internet Mas isso aqui não ela foi lá na rua, viu igual e comprou. O material dele tá não é plástico, é acrílico. Ele é, se cair pode quebrar. Não com um vidro, né, mas pode trincar, ficar feio, danificar, então tem que ter muito cuidado. É um acrílico muito grosso. Ele trinca mesmo se cair do alto. E é bem resistente, transparente e bonita. Depois eu vou imprimir aqui em casa mesmo, que eu tenho eu tenho papel autocolante. E vou colocar os nomes aqui, ó. Farinha, café, macarrão, açúcar, feijão e arroz. Eu acredito que vai ficar muito show de bola. Eu vou fazer um próximo vídeo. Vou deixar uma meta aqui de 500 likes nesse vídeo aqui. Se bater os 500 likes, vocês deixar aí muitos comentários. Eu vou mostrar eu imprimindo lá. Aqui em casa mesmo, no computador. Eu já fiz até uns vídeos imprimindo camisa. E vou colocar aqui, ó. É, é facinho de fazer e rápido de fazer. Isso aí galera, ó, é um vídeo rapidinho, né, mostrando os potes que eu achei muito legal, tá? E vamos comprando mais coisa aqui e vamos mostrando para vocês. Quem acompanha o canal aí há mais tempo sabe que a nossa rotina aqui, né? Só mostrando aqui as coisinhas de casa, que aos poucos a gente tá montando nossa cozinha aqui. Né? Ainda tem a reforma da casa para fazer ainda. A galera aí tá estão vendo os vídeos, não estão comentando, não tá dando like, tá? Ajuda a gente a subir esse canal, galera compartilha os vídeos, dá like aí, entendeu? Comente se gostou, se não gostou, dê sugestões, né? É, 7.500 inscritos, vamos chegar aos 10.000, ajuda a gente. Então, mas agradeço a todos aí por estar interagindo, né? E espero vocês até o próximo vídeo com outra novidade aqui em casa, né? Então, aquele abraço e fui! Até o próximo vídeo, tchau!